E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem Nos Cinemas. No vídeo de hoje a gente vai fazer um pequeno tour por três salas de cinema, porque eu estou atrás dos combos do Batman. Eu visitei duas aqui de Porto Alegre e uma de São Leopoldo, que é a região metropolitana, e trouxe para vocês em primeira mão os combos do Batman, que tem bastante brinde legal.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 unboxing e reviews de filmes e colecionáveis ontem nos cinemas e nesse domingo maravilhoso de chuva a gente vai iniciar a nossa busca aos combos do batman a primeira rede de cinemas que a gente vai é na cine system lá de são leopoldo já que é aqui em porto alegre não tem se necessitem. Então vem com a gente. Agora a gente vai para Cinépolis, de volta em Porto Alegre, para pegar o copo do Batman. Vem com a gente! finalmente cheguei aqui em casa depois desse tour pelos cinemas e eu vou mostrar aleatoriamente os brindes que eu consegui comprar eu vou começar com o copo da cinépolis que é esse daqui que veio com a expressão facial que muda aqui do Batman conforme a gente gira o copo ele é bem legal os detalhes inclusive da máscara em plástico e ele tem armadura e aqui vou tirar para vocês a tampinha e vocês podem ver aqui com detalhes a máscara toda preta feita em plástico. E eles também fizeram ela de desmontar para facilitar, no caso, a higienização da peça. Se vocês botarem refrigerante ou alguma coisa assim, ou se querem guardar de repente, enfim, <risos> expor de alguma forma, uh, ele é montável aqui. Aqui o copinho, vocês podem ver que a parte lateral tem o logotipo da Cinépolis, as redes sociais, no caso aqui na lateral. Uh, aqui está o desenho do Batman, né? parece mais uma ilustração de quadrinhos em 2D. E aqui atrás ele muda de expressão e continua o mesmo. O canudinho, ele é preto também para combinar. E a parte de cima do copinho, que é todo preto por dentro, tem essa tampinha plástica. Ele é todo preto, pessoal é bem interessante até uh, guardar aqui na coleção ou colocar mesmo o líquido que ele serve para isso aqui tem um encaixe na parte de cima onde a gente coloca o deixa eu virar aqui deixa eu ver aqui que tá difícil de ver e colocar o canudo a gente só centraliza aqui a figura do Batman olha só que legal ele mudando de expressão opa pera aí deixa eu centralizar direitinho aqui aí ele mudando de e expressão. Bom, o próximo copo que eu vou mostrar é da Rede Cinemark. Eles fizeram também os combos com os baldes de pipoca. Eu não trouxe aqueles combos que nada mais do que um papelão com impressão, então não achei tão legal assim gastar tanto dinheiro para comprar. Eu comprei sim os dois copos que eles fazem, duas versões de copo. Que eles vendem também separado e eu os trouxe os dois aqui. Esse aqui tá de costas que eu vou mostrar. Não, não eu vou começar com esse daqui todos os copos deles vêm com um ingresso Olha só que legal pessoal vou mostrar primeiro o um ingresso eles são todos iguais ele é meio metalizado assim e é com a arte do filme com o pôster né com o pôster original do filme e na parte de trás a pessoa inclusive pode botar a classificação a poltrona a pessoa pode preencher e personalizar com os dados pessoais enfim para marcar mesmo o dia a data, que assistiu o filme nos cinemas, tem uma pequena sinopse, e aqui lembra realmente o ingresso com os picotes nas laterais. Muito bonito esse ingresso colecionável, ele é metalizado, ele não é em 3D, ele é só metalizado mesmo. E também, claro, vem esse copinho aqui, também com a forma do Batman lembrando um desenho, um desenho em duas dimensões aqui, mas aqui só tem uma expressão. A parte de trás é lisa e tem o símbolo do Batman, o logotipo do Batman em alto relevo. O canudo dele também é preto. E a parte de colocar o refrigerante é só puxar aqui na cabeça e a pessoa pode encher aqui dentro de refrigerante. Ele não dá para desmontar, ele simplesmente é só essas duas peças que lembram muito um Lego, um bonequinho de Lego de encaixe. Mas ele é bem graciosinho, bem bonitinho. E vem aqui o canudo e pode colocar seu refrigerante dentro. Uh, continuando com outro copo que a é Cinemark que também estava distribuindo. Novamente vou mostrar aqui para vocês. Veio o mesmo ingresso. Não tem diferença nenhuma. Não tem duas versões. Veio nesse plástico, inclusive. Está <risos> escrito em espanhol. Acho que eles fizeram para América Latina mesmo, né? Está escrito em espanhol. Mas eu vou guardar porque tem o símbolo do Cinemark, enfim. Aquelas coisas loucas de colecionador. Novamente o ingresso para vocês verem é igualzinho. Aí a pessoa preenche a frente e preenche o verso para ficar com aquela recordação de quando assistiu o filme nos cinemas. E eu particularmente gostei bastante desse copo pessoal, porque ele é todo parece uma pedra, alguma coisa assim em alto relevo e tem essas sombras em preto assim que ressaltam muito mais os alto relevos do. No caso Batman, do Batmóvel, da Batcaverna, é muito legal. Na parte de baixo tem o símbolo da Cinemark e do Batman. O canudo, para variar, também é um canudo preto. A parte de cima tem um novo símbolo do Batman, agora é esse tipo de morcego aqui. E aqui, claro, a entrada do canudo e esse pote é todo assim por dentro. Tem os altos e baixos relevos. Também muito bonito realmente para coleção. Nem precisa usar, pode ali botar junto com os filmes do Batman. Que já vai fazer um belo efeito. Espero, né, que a Warner Brothers lance esse filme. Seja em Blu-ray, em DVD ou nos dois formatos que não fique só no streaming. E agora o último combo foi aquele que fez eu fazer toda essa loucura de sair correndo atrás dos combos. Que é o combo da Rede Cine System. Que é o combo do capacete do Batman inclusive coloque aqui embaixo nos comentários se vocês encontraram esse capacete também na rede GNC cinemas nesse da Cine System além do combo do batman vem com esse pôster assim veio no combo do batman no caso esse pôster aqui e veio também o um ingresso colecionável mas ele era vendido apenas com a pipoca como eu já tava comprando um monte de pipoca eu ia comprar pipoca todo mundo eu só busquei o mini poster, no caso, um cartazete que é muito legal, em preto, não digo em preto e branco, mas é preto e vermelho, tudo a ver com o filme, com o símbolo do Charada misturado com a, com a arte do, do, do perfil do Batman, muito legal o logo aqui. Com certeza vai para a coleção e eu quero esse filme na coleção. E agora eu mostro para vocês o balde de pipoca que tem esse formato da máscara né no caso da cabeça do batman olha só pessoal os detalhes quem assistiu o filme inclusive vê essas laterais aqui com esse pequeno machucadinho também no filme que parece que agora a máscara do novo batman é de couro é feita em couro e o nariz é realmente a reprodução disso tudo aqui as guampinhas no filme são um pouquinho mais atrás mas tudo bem ficou bem legal bem representativo as expressões faciais direitinho, todas presentes a parte de trás tem o símbolo do Batman em alto relevo e está escrito aqui somente nos cinemas e tem a marca da Warner Brothers e não tem a marca no cinema o que faz eu acreditar que esse capacete também esteja disponível na rede GNC de cinemas mas olha só que legal e a parte de cima é o parte do compartimento de pipoca diferente dos outros, esse balde aqui não tem como abrir ele, na hora de higienizar, no caso, a pessoa vai ter que lavar normalmente, secar. Ainda as guampinhas também têm entradas aqui, então tem que ter cuidado para não entrar pipoca e não ficar depositado ali dentro. Mas é isso, pessoal, é muito legal esse combo maravilhoso do Batman. Vocês acharam dessa compra de brindes? Coloque aqui embaixo nos comentários, inclusive se vocês também estão adquirindo esses pequenos mimos de cinema do filme do Batman. Inclusive, eu sei que existe uma outra rede de cinemas que está disponibilizando busto de balde de pipoca, mas aqui em Porto Alegre essa rede não tem. Provavelmente eu vá conseguir depois lá pelo Mercado Livre, algum site, alguma coisa assim. Coloquem aqui embaixo nos comentários também o que vocês acharam dessas minhas compras, dessas minhas loucuras de comprar as coisas do Batman. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição